Onça, e aí cara, tô te ligando pra te contar as novidades. É, eu acabei de me informar, eu ganhei até um aumento de salário. O contra-cheque foi pra R$ 1.600, reais, cara. Ó, e hoje a gente vai comemorar, por minha conta. Parabéns, velho. Só que é melhor você não sair gastando. Agora você vai ter que pagar imposto de renda. E com os descontos é capaz de você acabar ganhando até menos do que antes. Puxa, cara. Eu nunca entendi lá muito bem como funciona o imposto de renda, sabe? O dinheiro arrecadado em impostos no Brasil é utilizado pelo Governo Federal e, parte considerável, retorna aos estados e municípios. Essa verba é destinada a pagar os custos da Administração Pública, da Justiça, das Forças Armadas, os investimentos em ciência e tecnologia, as obras de infraestrutura, saúde e educação e todos os serviços que a Constituição garante para os cidadãos brasileiros. O pagamento de impostos é um dever do cidadão e é um dever do Estado informar para onde vão os recursos recolhidos. Só me faltava essa. Vou falar com o financeiro. Olá, Fabrício. Como vai? Boa tarde, seu carneiro. Então, eu tô com umas dúvidas sobre o meu salário e... Será que eu poderia esclarecer com o senhor? Pode falar, meu jovem. Bom, como o senhor sabe, eu recebi um aumento. Eu tô muito satisfeito com isso. Mas é que eu ouvi dizer que ele vai ser todo devorado pelo leão eu vou acabar ganhando menos. É isso mesmo? Ora, Fabrício, onde é que já se viu alguém receber aumento para ganhar menos? Vou te explicar certinho como tudo isso funciona. O imposto de renda é um tributo cobrado pelo governo federal sobre várias formas de rendimento. Por exemplo, os ganhos com aluguel e os salários. O cálculo do desconto é feito por um sistema de alíquotas. Ou seja, o imposto varia de acordo com a faixa do rendimento. Isso quer dizer que a cada faixa de renda corresponde um imposto diferente, certo? Exatamente! Vou te explicar com valores fictícios para facilitar o seu entendimento. Vou chamar a primeira faixa de renda de alíquota A. Ela inclui salários de até R$ 1.400. Reais. A alíquota A não paga imposto de renda. Quem ganha entre R$ 1.400 e R$ 2.200 reais está na alíquota B. Os salários incluídos nessa faixa de renda pagam 7% de imposto. Quem ganha mais de R$ 2.200 até R$ 3.000 entra na alíquota C, que paga 15%. Quem ganha de R$ a a R$ reais entra na alíquota D e tem um desconto de 22,5%. Quem ganha mais de R$ 4.000 entra na alíquota E e tem um desconto de 27,5%. Então, considerando essa sua tabela o meu salário que saiu da alíquota A, que é isenta de imposto, e entrou na alíquota B, que paga 7%. Isso mesmo, mas tem um detalhe importante. Você ganha R$ 1.600 e desse total, R$ 1.400 continuam isentos de imposto. Somente o restante, que é R$ 200, reais, sofrerá um desconto de acordo com a taxa da segunda alíquota, que é de 7%. O cálculo é rápido. 7% de 200 é igual a 14, ou seja, você vai pagar 14 reais de imposto de renda. Com esse desconto, o meu salário será de 1.586 reais, ou seja, o meu aumento ainda é real. Mas, mas, seu carneiro, pelo que o senhor me falou, quem ganha mais, paga mais, né? Sim, o imposto de renda é progressivo. Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Dá uma olhada nesse diagrama. Nele, você consegue visualizar o funcionamento desse desconto para cada faixa salarial. Para entender melhor a relação entre o rendimento e a porcentagem de desconto, vamos pensar em uma função matemática. f de x é a função que indica o imposto a ser pago dependendo da renda X. Se considerarmos essa função para a alíquota A, que é isenta de impostos, então F de X é zero se X é igual ou menor que R$ 1.400. Na alíquota B, paga-se 7% de imposto sobre a quantia que ultrapassa a faixa isenta de R$ 1.400, até o limite superior dos R$ 2.200. Na alíquota C, paga-se 7% dos R$ 800 reais tributáveis na faixa anterior, o que dá R$ 56,00 mais 15% do valor que excede R$ 2.200 e que fica abaixo dos R$ 3.000 da próxima alíquota. Agora, Fabrício, como você acha que fica a função para a alíquota D? Seguindo o seu raciocínio, na alíquota D, F de X é formada pelos R$ 56,00 da alíquota B, mais 15% dos R$ 800 reais tributáveis na alíquota C, que é R$ 120,00, mais 22,5% do valor que excede R$ 13.000, mas que não ultrapassa os R$ 4.000 da alíquota seguinte. E aí, eu consegui? Está certíssimo! E fazendo o mesmo para a alíquota E, vamos ter o seguinte. Podemos expressar essa função em um gráfico do imposto a ser pago de acordo com a faixa de renda. O gráfico da função é formado por diferentes segmentos de reta, cada um correspondendo a uma alíquota diferente. Este é um exemplo de uma função afim por partes. Observe que a inclinação da reta aumenta junto com o valor da renda, pois o valor do imposto cresce acompanhando a progressão das faixas salariais. Puxa, seu carneiro, deu para entender tudo, viu? Eu acho que eu vou oferecer uma bela rodada de chope para os meus amigos. E o senhor está convidado, hein? Ah, obrigado, Fabrício. Mas tem outra coisa que é bom você saber nessa sua nova fase. Apesar do imposto de renda que você vai pagar estar de acordo com o seu salário, também existem os impostos indiretos. E aí, meu amigo, você pode pagar mais do que gente que ganha um dinheirão. Impostos indiretos são aqueles embutidos nas mercadorias? Isso mesmo. E a quantidade de imposto que as pessoas pagam no consumo depende muito do tipo de produto que elas compram. Quando a gente compra comida, móveis, roupas, produtos de higiene, limpeza, coisas desse tipo, a gente paga imposto sobre mercadorias, que em geral é de 18%. Em produtos como transporte e eletricidade, a gente paga 12% de imposto. Já o imposto sobre as telecomunicações é mais alto, 25%. Serviços como médico, escola, advogados são taxados com imposto sobre serviço, que está na faixa de 5%. Mas, seu carneiro, olha, se todo mundo paga o mesmo imposto sobre o que consome, por que, que o senhor me disse que quem recebe menos pode pagar mais impostos de consumo? É uma questão de proporção e também do perfil de consumo das pessoas que estão em cada faixa de renda. Eu vou te mostrar dois casos para você entender a situação. O seu, Diógenes ganha R$ 1.000,00 por mês. Ele gasta mais ou menos R$ reais em mercadorias que tem um imposto de 18%. No preço total dessas mercadorias, está embutido um imposto de R$ 126,00. Ele gasta os outros R$ 300,00 do salário em mercadorias sobre as quais o imposto é 12%, o que totaliza R$ 36,00 de impostos. No total, o seu Diógenes paga todo mês aproximadamente R$ 162,00 de impostos sobre mercadorias e serviços. Isso corresponde a 16,2% do salário dele. É verdade, mas todo mundo paga esses mesmos impostos, não é? Sim, mas vamos comparar a situação do seu Diógenes com a da dona Amália. Ela ganha R$ reais por mês. Gasta R$ 1.500 em mercadorias que têm um imposto de 18%. No preço total dessas mercadorias está embutido um imposto de R$ 270. Reais. Ela gasta outros R$ 1.500 do salário em mercadorias sobre as quais o imposto é 12%, pagando assim um total de R$ 180 reais de impostos. Dona Amália ainda gasta R$ 3.000 de serviços, sobre os quais são cobrados impostos de 5%, totalizando R$ 150 reais de impostos embutidos no preço final. No total, Dona Amália paga R$ reais de impostos indiretos todo mês. Como ela ganha R$ 6.000 por mês, ela paga 10% do seu salário em impostos indiretos. A Dona Amália paga 10% do salário dela em impostos indiretos e o seu Diógenes paga 16%. Então, proporcionalmente, ela paga menos. Mas isso acontece sempre? A cobrança de impostos pode ser muito complicada, Fabrício. É possível que tenha gente de renda alta que realmente pague proporcionalmente mais em impostos indiretos, mas estudos econômicos indicam que, normalmente, não é isso que acontece. No consumo, diferente do imposto de renda, na maioria das vezes quem pode gastar mais paga menos impostos. Ah, Mas seu carneiro, o que eu faço então? Eu não posso deixar de comprar comida e remédio, por exemplo. E nem vou regular aquela cervejinha pros amigos hoje, né? O melhor caminho é entender como as coisas funcionam. Assim você sempre vai saber usar o seu dinheiro da melhor forma possível. Oh, valeu a dica, seu carneiro. Ah, eu espero o senhor na comemoração, hein?